Olá, aqui é o Zanon, e hoje eu vou te contar um exercício que você vai gostar de fazer e também vai te levar ao emagrecimento de forma eficaz. Ai, professor, eu não faço nada, tá? Sou sedentária, estou acima do peso e eu quero emagrecer. Mas eu não quero fazer qualquer exercício, eu quero fazer um exercício legal, que eu me sinta motivado, que, que eu acho legal de fazer. Você tem algum para me indicar? Sim, o HIIT... O HIT, o HIT, porque ele melhora a tua aptidão cardiorrespiratória, respiratória ele melhora a tua aptidão muscular, pode te levar até a ter hipertrofia, ele torna os mecanismos de queima de gordura mais eficiente, ele acelera o metabolismo e te deixa queimando gordura mesmo quando você não está fazendo nada. Tá lá no sofazão, deitado, assistindo uma televisão. O professor, mas HIT não é aquele exercício que você faz durante 20 minutos, intensidade máxima, sendo assim, que você sai morto, cansado, descansa pouco e tem vontade de morrer porque você não quer mais viver para fazer aquilo lá? Não. Existem inúmeros mitos em cima do ritmo. Alguns mitos são como esse que você falou, que ritmo sempre tem que ser máximo. Não. O ritmo pode ser dosado em intensidades altas, mas não necessariamente é máxima. O ritmo, ele não precisa você sentir o coração saindo pela boca. O hit, os seus estímulos, podem durar menos de 30 segundos ou eles podem durar mais de 4 ou 5 minutos. O hit não precisa ter exatamente 20 minutos. O hit pode ter de 5 minutos até 1 hora. Tudo isso é hit. Depende de como ele é feito, como ele é prescrito, o hit varia de acordo com o seu grau de treinamento e também como está a sua predisposição mental para iniciar esse trabalho. Mas tem como gostar disso? Aí ah, eu gosto de caminhar no parque. Sim, ele pode ser legal. Para isso, eu trago até uma meta-análise aqui, feita na Universidade Federal do Rio de Janeiro, onde eles pegaram 235 artigos sobre Hit. E dentro desses artigos, eles separaram o que falam de do Hit e do grau de afeição pelo Hit. O que, o que é isso? É você gostar do Hit, o quanto que ele te agrada. E eles compararam o HIIT com atividades de contínuas, como corrida, caminhada. E o mais surpreendente foi que o HIIT teve mais grau de afeição, as pessoas gostaram mais de fazer o HIIT do que de fazer os exercícios, os exercícios contínuos. Então você achar que não vai gostar do HIIT porque ele é intervalado, porque ele é de alta intensidade, isso pode ser um mito. Então uma coisa legal para você que está iniciando atividade física é não ter preconceitos, vai lá, quem, quem trabalha, quem já trabalha comigo sabe como eu faço o trabalho da Life 4 é. adaptar, gostar e se desafiar. Para você se adaptar você não sabe se vai gostar, você tem que estar disposto, de coração aberto e lá fazer para saber se vai gostar ou não. A partir daí você segue os outros passos, mas também não é todo hit que vai ser legal. Um estudo feito agora no sul da Flórida em 2015, analisou qual hit ou contínuo as pessoas iam gostar mais. O contínuo tinha 20 minutos e os hits tinham 24 minutos. E eles eram divididos em intervalos de 30 por 30, 60 por 60, ou 120 por 120, que seria 2 minutos de estímulo por 2 minutos de intervalo. Eles encontraram nesse estudo que as pessoas gostaram mais dos hits mais curtos, hits de 30 por 30 segundos ou os hits de 1 um minuto por 1 um minuto. E gostaram menos dos estímulos mais longos, que seriam 2 por 2, ou também o estímulo contínuo. Nossa, mas esse, esse estudo foi feito com pessoas que já praticam atividade física tão forma, elas já gostam da atividade física. Não, esse estudo foi feito com pessoas sedentárias que estão entre o sobrepeso e obesidade, pessoas que não praticavam atividade física. Do mesmo jeito, as atividades que elas mais gostaram foram os hits mais curtos. Quem já conhece meu trabalho, está adaptado com o Life Force, vai ver que vai entrar lá, você vai fazer primeiro os hits mais curtos, a gente chama isso de, de hit curto, hits com estímulos de até um minuto, e que eles não são o máximo. É colocado uma intensidade onde você entra no grau, você chega a ficar ofegante, mas logo em seguida você já descansa. Você vai ver que esse hit pode ser legal para você, você pode se adaptar, passar a gostar dele para depois se desafiar. Tanto é que o resultado desses dois estudos foi que... Não basta fazer HIT para você gostar. Você tem que ter um equilíbrio entre estímulo, intensidade e recuperação para gerar um grau de afeição positivo com o HIT. Não é só sair correr. Você tem que procurar um professor e tem que fazer ele de maneira certa, progressiva, para lhe gerar bons resultados de emagrecimento e você também poder gostar de fazer esse exercício. Quem treina comigo sabe que eu procuro encontrar a intensidade ideal através de alguns testes para colocar esses estímulos de 30 a 30, de 1 minuto por 1 minuto, de 2 minutos por 2 minutos, de acordo com o que a pessoa goste e seja eficiente para o emagrecimento. Mas mesmo que você não tenha como fazer esses testes para saber a sua intensidade ideal, eu vou passar um HIT hoje para você que não pratica nenhuma atividade física. Esse HIIT é para você ser feito no parque. Se você não está acostumado a Fazer atividade física, você vai, vai começar ele de forma leve. Então você vai para o parque, vai aquecer durante 5 minutos, depois de 5 minutos você vai alternar caminhadas leves de 30 segundos por trotes ou caminhadas rápidas de 30 segundos. Então você vai passar 30 segundos andando bem devagar e 30 segundos correndo. 30 segundos bem devagar e 30 segundos correndo. Com o passar do tempo, eu quero que você vai. quero que você vá se sentindo ofegante, mas você não tem. Não necessita se sentir morto para ser um hit bom para você. O teu corpo tem que se adaptar. O teu corpo vai estar queimando caloria durante a atividade física e vai estar queimando gordura após essa atividade física. Então, exercício físico não é sinônimo de sofrimento. Exercício físico não é para ser usado como castigo. Exercício físico é para ser usado como saúde e como algo que te faça bem, que te faça crescer. Só no, não, só no, não só no âmbito físico, como no âmbito mental também. Que ele melhore o seu humor, que ele melhore a sua memória, que ele te, tra, te faça fazer uma pessoa mais perseverante, uma pessoa com mais energia para o dia a dia. É para isso que o exercício é feito. Ele é feito para o seu bem e não para castigar você. Se a dica de hoje foi legal, deixa um like aí para mim, compartilha com os amigos que não estão fazendo nenhum exercício físico e se você tiver mais alguma dúvida, manda aqui para mim que será um prazer estar tá fazendo temas de acordo com as dúvidas de você. Um beijo e até a próxima. Tchau, tchau!